Eu queria falar sobre o uso das máscaras, porque é uma polêmica muito grande, né? Algo que está no nosso, no nosso dia a dia e tem as questões sensoriais, né? Que trazem uma dificuldade a algumas crianças e a pessoa com autismo. Para as crianças com autismo, usar a máscara é muito mais difícil do que para nós ou para, do que para crianças com desenvolvimento típico, porque faz parte agora do diagnóstico do autismo. Uh, a, a presença de dificuldades sensoriais. Então, os estímulos táteis e, e, e de todas as vias sensoriais entram de uma maneira diferente no cérebro, é processado de uma maneira diferente no cérebro das, das crianças, das pessoas com autismo. Então, muitas vezes elas têm uma hipersensibilidade. O que para gente é só um, um tecido encostando no rosto, para elas pode ser uma, uma sensação muito aversiva. Pode ser como que para a gente ter agulhas fincadas, assim. Então, para algumas crianças, para algumas pessoas, isso é fato. É muito mais difícil delas usarem. Além do que, elas nunca fizeram isso na vida delas, então não é um hábito. E as crianças com autismo têm muita dificuldade em flexibilidade mental em instalar novos hábitos, novos comportamentos, muito diferentes dos que uh, aconteciam antes. Então tem questões comportamentais, tem questões sensoriais, mas como a doutora Carla disse, não está não, não imune ao vírus. Né? Então Se elas puderem usar, claro que é muito melhor para elas mesmas. Então a gente incentiva o uso das máscaras, mas também agradece não, a não obrigatoriedade, porque os pais das crianças com autismo já passam tantos constrangimentos e ainda ser apontados, por mais essa, sabe, são tão julgados, são tão apontados, que, que ter essa possibilidade de, de defesa, de não necessidade de uso das máscaras é muito importante também as crianças poderem circular, se elas estiverem sentindo dor, elas não serem obrigadas a passar por esse tipo de, de coisa, né. Então, a gente faz uma série de estratégias, já desde o começo da pandemia nós criamos lá no nosso site, tem histórias sociais para ajudar as crianças a usarem as máscaras com passo a passo, com historinha, com desenhos para incentivar e ajudar as crianças a usarem a máscara. Também fiz vídeos no YouTube de como a gente pode, por aproximações sucessivas, bem devagar, Uh, incentivar e acostumar, habituar a criança com a sensação e, e passo a passo de como fazer. E quanto mais a gente conseguir que elas usem, melhor para todo mundo, né? Para elas próprias, inclusive sem dúvida, e, e, e nós tivemos alguns relatos né, de pais que sofreram né, constrangimento, eh, discriminação por né, estar com as crianças sem máscara, até por conta da dificuldade, e nós temos né, um pedido que foi feito pela Associação Inspirare, a Câmara Municipal, e eu gostaria que o presidente... É, pudesse falar um pouquinho deste ofício e como foi a trajetória desse pedido e que é, houve a, a, a faculdade, né, a não obrigatoriedade do uso da, da máscara, e mais é, condicionada a um laudo médico. Então, se possível, é, vereador, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas uh, questões. Como foi feito esse pedido e o desenrolar, o desfecho? Vocês sabem que a, a burocracia ela é às vezes não só impeditiva como ela atrapalha muito, né? Ah, na cidade de São Paulo, ah, o decreto de isolamento ele determinou que toda a ação. Então, quando nós falávamos de reabertura dos setores econômicos Todas as ações deveriam passar pelo crivo da Vigilância Sanitária Municipal. Então, o governador libera o funcionamento de clubes, os clubes têm que assinar com a prefeitura um termo de compromisso para poder reabrir. Tanto é verdade isso que, por exemplo, o governo do estado já liberou teatros e cinemas e a cidade ainda não decidiu por não liberar. Uh, o Governo do Estado já liberou uh, parte de atividades escolares, como aulas de reforço, e a cidade de São Paulo resolveu não liberar. Uh, assim era essa questão da máscara. Uh, nós precisávamos, apesar da legislação uh, federal em vigor, a gente precisava de uma resposta oficial da Prefeitura para poder, então, garantir essa faculdade. A Maíra falou muito bem, e aí eu concordo e aqui quero reafirmar, o uso de máscara na cidade, e enfim, tem prevenido muito a disseminação da doença, ou seja, é super recomendável, é uma obrigação, mas é mais do que uma obrigação, é uma cultura que a gente criou de uso de máscara. Uh, em relação à criança com, com autismo, você tem uh, um fator que é, uh, como foi dito aqui, que ele é muito específico, como tudo, uh, porque uh, não só uh, o incômodo, mas também... Uh, eu acho que o próprio risco que isso ofereceria, máscara, muitas delas são feitas de, de um material que tem um ferro na parte do nariz, o próprio elástico que envolve a orelha, ou seja, você poderia acabar invariavelmente e acabaria tendo crianças machucadas pelo uso da máscara. Então, encaminhei um ofício, conforme a demanda, e a Secretaria, uh, junto com a Secretaria da Saúde, uh, a Secretaria da Casa, uh, Chef, o chefe Secretário-Chefe da Casa Civil, uh, concordaram em liberar o uso uh, da máscara, e aí como forma optativa. A recomendação é que se use, mas se houver incômodo tal que a criança possa perder até mesmo o seu centro, uh, enfim, uh, parte uh, uh, da sua... Uh, naquele momento, daquela sua convivência social, então ela fica dispensada. Ah, e, e eu acho que esse foi ah, o encaminhamento. E aí, ah, para finalizar essa minha fala, ah, é esses encaminhamentos que eh, eu, como vereador, tenho que enfrentar para vencer a burocracia. Mas ah, venceu ah, o bom senso e venceu esse encaminhamento que é muito específico em relação a esse grupo de crianças. Deixa eu fazer sim, uma pergunta... E é importante. Do, do presidente, só com relação... A, vocês comentaram que, que seria necessário o laudo. O laudo diagnóstico ou o um laudo dizendo que a criança não consegue usar máscara? Porque é, se a gente pensar que seria necessário um laudo não. dizendo que a criança não consegue usar máscara, seria totalmente viável, né? Tem pais que não sim, conseguem encontrar o um médico. Não, é, é o atestado da própria, é, do próprio é, autismo. Do próprio diagnóstico, atestando é. que a criança dentro do transtorno. Ok, é. perfeito. Bom, então a gente tem. Uh, lembrando que o uso da máscara, então, é obrigatório né, na cidade de São Paulo. É, mas nós temos essa faculdade, uh, para, principalmente para a pessoa com autismo que não consegue utilizar a máscara por questões comportamentais, sensoriais. E é bom que tenha um, um laudo médico informando sobre o diagnóstico, até mesmo para que não tenha nenhum constrangimento e nenhum problema né, de, de um agente público, enfim, uma autoridade em relação a, a esta questão.